E a primeira coisa que a gente pode falar, o Saulo, é quantos idiomas Tolkien criou para o seu legendário, né? Quantos? É, a gente pode mensurar isso? A gente tem é, isso é, escrito em algum lugar? Ou tem que sair contando um por um? Como que funciona isso? Tem até um artigo nesse site né, que eu citei, né? O, o Ele, Esse site ele tem artigos sobre cada uma das, língu das línguas, né, não todas, porque também... Não tem material suficiente para ser descrito sobre todas elas, mas uhum. tem um artigo específico lá que fala sobre quantas línguas foram uhum. criadas, né? E assim, a, a resposta curta é duas línguas utilizáveis, né? Que são uhum. os dois élficos mais conhecidos aí, que a gente sempre ouve falar, né? Pelo menos quem tem mais contato com o Tolkien, né? Que é o Quenya e o Sindarin, que é o, o alto élfico e o élfico cinzento. E aí tem em torno de 8 a 10 línguas aí, com um nível de, de informação um pouco mais intermediário, né? Incluindo aí o adunaico, né? Que é a língua dos Númenóreanos. Uhum. E por volta de mais umas 4 línguas é, com somente elementos, né? De, às vezes tem uma língua que o Tolkien criou só uma palavra, assim, só para ele uhum. sentir qual que seria a, a vibe daquela língua, né? Uhum. Então ele, ele fazia muito disso, né? Essa é a resposta Entendi. curta, né? Só que é, existem... Várias outras é, formas de abordar, assim, que a gente, é, estudando na, nas fontes né, que, eu, que eu consulto, a gente vê que tem muita língua assim, que acaba se perdendo nessa contagem. Né? A gente sabe que tem hum. língua até, até dos, dos corvos, né, no, no, no Hobbit lá, que tem a língua, dos, a língua dos wargs. Tem, assim, verdade. aí a gente se perde na contagem, aí, né? então, resumidamente, assim, se a gente for considerar todas as línguas é, do legendário que o Tolkien imaginou, são infinitas porque assim para quem é linguista né eu até peço perdão aqui se eu falar alguma baboseira em termos técnicos né uhum. como eu falei como eu falei eu não tenho formação né em uhum. linguística mas assim a, as línguas elas refletem o comportamento do povo né então se houve qualquer qualquer separação de um povo né é, é, a gente conhece do Silmarillion né a história do Silmarillion aquela grande marcha dos, dos Elfos né desde Cúi é Viena então eles vão se separando e aí, a cada separação dessas vai criando uma característica que às vezes é, culmina em uma, uma língua nova e às vezes culmina em um dialeto só. Né? Verdade. Então assim, é, quando a gente para para pensar na quantidade de separações, quantidade de povos que o Tolkien criou, assim, cada um deles tem uma língua, né? então é, são infinitas. É, e ah. Não só os povos, como as divisões de cada povo, né? Tipo, você Entendi. falou dos elfos, né? Beleza. O, o, os elfos, né? É, é, tipo, caracteriza ali um povo. Só que dentro desse povo existem é, as divisões, né? Existem a, as hostes élficas ali diferentes, né? Como a gente conhece os Noldor né? Os Sindar, né? E, e vários outros que, que... Aí, como você falou da, da marcha, os que ficaram pra trás ali... Né, em Beleriand, aí desenvolveram uma outra língua, os que foram pra Vale na hora de desenvolveram outra língua, né, então o Tolkien criou uma pra cada um praticamente, né. É, não, é uma, é uma maluquice, cara, assim, cada, cada vez que eu me aprofundo mais nesse assunto, eu vou vendo que, assim, é mais difícil você, eu que tenho cabeça de engenheiro, né, uhum. é, às vezes a gente quer enxergar de uma forma quadradinha, né, um, uma, um mapa mental das línguas tokinianas, mas isso é muito, muito difícil de, de chegar num resultado. Eu até tenho um post lá no meu perfil, Sim. Onde, eu ten, eu, onde eu tento fazer isso, né, só que, assim, primeiro que eu só... Só me limitei às línguas élficas, né? Porque Sim. a hora que você inclui as línguas dos homens, a língua dos, dos, dos outros seres aí, dos anãos, uhum. uh, isso vai se expandindo muito mais, né? Sim. Mas é, é basicamente isso, assim, Sim. É, é, são infinitos idiomas, Sim. mas a gente tem alguns aí que dá pra gente brincar um pouco, né? Como o Saulo falou, resumindo, dois, é, duas línguas ali, Quenya e Sindarin, que... São mais desenvolvidas, né? para poder a gente conversar. É, e outras intermediárias, como ele falou, o Adunaico, né? O Kuzdur também é, é intermediário? A língua dos anãos? É, ele tá ali nessa, nessa... Nessa fatia do meio aí, né? É, hum. O Kuzdur, ele é até menos desenvolvido que o Adunaico. Ô, né? oh, louco! Eu não é. sabia disso. Eu tinha a impressão de é. que o Adunaico era uma língua muito, muito, muito, muito mal má desenvolvida, assim, sabe? É, porque... É, é, é. O Kusdur a gente parece que vê mais, né? Porque tem vários nomes, assim, né? Em Kusdur. Uhum. Nomes de é, não, lugares, a, a gente né? É que tem um, um, um assunto, assim, que a gente pode falar aqui também. Uhum. É a questão da, das Neo... Neo-Elfico, né? neo Eldarin uhum. Ou Neo-Kusdur. Neo-Adulnaico, né? Sempre que a gente coloca essa partícula Neo na frente, uhum. a gente está se referindo a uma expansão do idioma que foi feita por fãs, né? Entendi. Então, uh, o... Existe aí um, um curso até de neo, neoadunaico uhum. e existem, no mínimo, três que eu já ouvi falar, três uhum. neo né? Três ah, línguas uhum. dos anãos expandidas aí. É, e ainda tem a, o, o neokurusdum da série, né? Que, que não foi divulgado, uhum. assim, né? Muito provavelmente foi feita pelo Karl Rostetter, né? Que é o, o principal consultor linguístico da série.